A atualização acabou de chegar, eu já tô postando um vídeo meio que atrasado, né, velho? Hoje é um vídeo meio que teste na né? Essa aí deu um capa, tropa. É, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva-se no canal, porque dá muito trabalho, pede, editar tá? muito trabalho pra dar capa. <risos> então tem que ser bom, tem que ter arma fiada, né, Então. A gente vai ficar meio que conversando aqui, mano Pelo vídeo, é um vídeo curto, né Mano, é um vídeo muito curto Então é só para ver O meio que... Nossa, o não saiu, né Mentira só para ver um, é um vídeo de Como foi meu primeiro dia com essa arma, né E acabei meio que criando, mano Criando uma boa Boa combinação entre 12 E alto ah, Muito, muito top é com A... Combinação. Se você gosta da, combina, não, da combinação, deixe seu like, inscreva-se no canal e fica com o vídeo aí, mano. Nossa, tá bom! É um vídeo curto, curto, só pra ver como é meu primeiro dia mesmo, só pra vocês verem aí como é o primeiro dia numa arma meio que nova, né, meu parceiro? Podemos dizer assim, vídeo curto, etc. Vídeo curtinho, só pra vocês verem. Tá bom, olha. 12 doze, nossa Tentou puxar mais um capa Nossa Nossa, velho Vídeo Então é isso, se gostou deixa o seu like, inscreva-se no canal Tropa e até o próximo Tá mano, pra quem não entendeu o que eu ia falar Era até o próximo vídeo Correção, viu